Estou aqui para convidar você para a Semana de Inovação em Saúde Mental. Venha conosco construir um novo eu terapêutico, utilizando novas tecnologias e práticas inovadoras. Você vai poder participar gratuitamente, mas você precisa se inscrever. Vai ser em julho, do dia 26 até o dia 31, sempre às 21 horas. Optamos por fazer uma parte gravada, e uma parte ao vivo, porque muitas pessoas perdiam a continuidade uh, todas as vezes que todos os eventos sequenciais eram eram ao vivo. Então optamos por fazer uma parte mais de aquecimento para que a gente possa se in, reunir intercaladamente com momentos de cocriação. Assim, com uma base comum, a gente consegue fazer uma interlocução mais interessante, entender. Por que um novo eu? Por que esse meu eu não está dando conta? Por que esses tempos de pandemia estão tirando toda a minha vitalidade? Será que era pandemia mesmo? Será que era a clínica de antes? Que já estava desvitalizada, toda engessada? Então a gente vai pensar sobre as possibilidades que o que é crise nos traz, de transformar a nossa prática, de entender a nossa vida clínica com mais liberdade, para o nosso estilo de vida, para a forma como eu quero existir nesse mundo, para que com vitalidade, com autenticidade, sendo uma prática congruente, o que eu falo e eu, e, e eu apresento como possibilidades para os meus pacientes, de fato, reflitam as mesmas possibilidades e liberdade que eu dou a mim mesma na minha própria vida. Não adianta a gente ser um profissional super cheio de opções se eu sou escravo de uma agenda que eu mesmo crio a ponto de vida ou morte para mim. Então, uh, nesse andamento de tempo aqui na Casa dos Insights, né, hoje nós somos mais de 100 colegas que trabalhamos juntos, nós não somos uma plataforma, né, nós somos uma comunidade de colegas que tem um bem-querer enorme uns pelos outros e pelo nosso trabalho, um respeito gigante pela nossa trajetória e prática, e principalmente pela individualidade de cada um. Cada um tem uma cor, cada um tem um cheiro, cada um tem uma intensidade, e nós entendemos a diversidade da nossa equipe, da nossa família, como a gente fala, como um lindo caleidoscópio que cada hora a gente aprende a difratar as luzes da amizade, do conhecimento, e também das técnicas, não é? Porque um grupo que caminha junto, evolui junto, cresce junto, acompanha a modernidade da ciência, aprende os novos conceitos de neurociência, tem coragem para atualizar suas práticas. A Casa dos Insights começou a partir do meu doutorado, quando a gente não tinha nem legislação, eu brincava que a gente era sem tudo, sem teto, sem legislação, sem consultório virtual seguro, sem curso de formação, a gente não tinha nada, a gente estava deriva. Depois veio, veio o doutorado, vieram, né, publicamos o livro após a defesa na USP, ele esgotou três vezes para nossa alegria. Nós começamos o curso de formação em práticas clínicas mediadas por tecnologias. Formamos dez turmas, fizemos um lindo trabalho de missão. E agora, gente, novos tempos, novo momento, novo eu terapêutico. Né? O paciente quer outra coisa de nós. Ele espera que a gente tenha a tecnologia como nossa aliada. Ele espera não estar aprisionado a processos que não tem tempo, não tem objetivo onde ele não entende valor, ele só entende preço, não é? Então é muito importante que a gente flexibilize as nossas possibilidades, sem jamais onear o nosso referencial teórico, sem jamais bagunçar a nossa técnica, com extremo respeito ao conhecimento que a gente levou tantos anos para amadurecer na prática clínica. Mas a gente pode flexibilizar com criatividade, utilizando a tecnologia, muitas formas novas do cuidado e que conversam com o que esse paciente está querendo de nós. Então, caminhe conosco, uh, venha para essa semana de inovação em saúde mental, vai ser um prazer ter você conosco, te conhecer, conhecer a sua vida, a sua vida clínica, as suas dificuldades, compartilhar os nossos aprendizados, como nós estamos enfrentando bravamente e ó, nós estamos fazendo um bom trabalho a gente caminha junto, a gente se motiva, a gente aprende o autocuidado, a gente aprende o respeito com os nossos, as nossas necessidades externas e internas, a gente se acolhe, a gente avança junto como um grupo de pessoas que se quer muito bem e você é muito bem-vindo para caminhar conosco. Então, de 26 a 31 de julho, sempre às 21 horas, venha estar conosco, vai ser realmente um prazer conhecer você. Não se esqueça de se inscrever. Até lá!